E aí, gente, tudo bem? Érica Caramelo, aqui diretamente da GDC 2023 para o Drops e Jogos. Estou aqui com Rodrigo Terra, da Árvore, presidente da Abra Games do meu Rodrigo. Tudo ótimo aqui, <risos> e, e aí, como é que você está achando da experiência aqui dessa, dessa GDC 2023, pessoal, aqui no estande no do Brasil, negócios? Eu estou feliz, assim, eu vim ano passado, né, e a gente... A gente no meio da, da Omicron de novo, né? Então vamos lá máscara tinha acabado de cair, mas ainda estava esquisito pra caramba. E aqui, o, o que, a primeira coisa que é, eu estou muito feliz é que o evento está de volta. Esse ano eu senti que é, tem ainda um pouco menos gente do que 2019, né, pré-pandemia, mas, assim, menos gente será. Ter 10 mil pessoas a menos de 100 mil, 200 mil. É, então, o evento está... Esse ano assim, eu estou realmente muito feliz. é a nossa presença aqui esse ano também a gente é, já estava imaginando, uma volta a gente quis investir um pouco mais com uma para cá e trazer um stand mais ou menos do mesmo tamanho do que ano passado, mas a gente mudar o layout e aproveitamento. Então esse ano a gente conseguiu trazer de volta a exibição de jogos, os um, um, um estudos estão aqui né, fazendo demonstração nas cabines deles, a gente conseguiu manter também uma estrutura de mesa e reunião, que também é um pedido. Direto dos associados, dos estudos que vêm na delegação, que para fazer ter um espaço de reunião que não seja só dentro dos hotéis. Né, então, assim, tudo, tudo é hotel, né, é. quando você vai fazer a reunião. Mas nem todo mundo está em um estágio de maturidade para estar tá fazendo essas reuniões que ficam todas cheias dentro do.